Ei, foco, que foco Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Como você tá? Ai, meu Deus, eu não sei falar É, vocês não se importem com essa luz aqui Com essa sombra aqui atrás Porque, né, o bom é que eu E agora eu tenho um visor na câmera Eu posso me ver aqui, então eu posso ver se tá bom ou não Mas do mesmo jeito, não adianta muito É, também não sei se o áudio vai tá bom Porque eu nunca usei esse daí, então Então eu não sei se o áudio vai tá bom Tô aqui com meu olho Porque hoje é um tea time e hoje, o título de hoje, eu vou falar sobre o meu canal, minhas metas desse 2016 lindo maravilhoso que acabou de chegar, sobre minha carosidade, nossa, sobre minha criatividade que está acabando. Eu estou aqui nesse cenário meio assim, ó, escuro, meu dark, meio uou, escuridão, refletindo um negócio gigante, assim. A claridade super grande no meu rosto, me deixando tipo Michael Jackson. Parece, ó, que aqui está diferente daqui, mas na verdade não. É apenas a luz, tá? Hum, é apenas a luz. Que tá doendo meu olho, porque eu não tenho um softbox, é do iPhone mesmo. Tem morreu. Sou fana. Eu acho que eu não tô bem. Não, não tô bem mesmo. Essa luz é maravilhoso, tá escrito Kakui. Pra quem não sabe o que é Kakui, é lindo maravilhoso em japonês. Então, Kakui! Então, gente, eu tô aqui nessa escuridão Aqui nesse cenário aqui Mas não vai ser esse cenário, tá? É porque eu não tô usando o quarto e não tá gravando lá no quarto Né, jovem? É, verdade Não sei se eu vou falar muito alto, mas se eu falar baixo Comenta aqui no comentário, porque Ultimamente eu tô falando muito baixo Tô falando, tipo, muito baixo mas Muito baixo, tipo, eu tenho que falar mais alto tem que falar gritando, praticamente não, não, tem não tem essa necessidade Mas eu tenho que falar Um, né? Um volume bom aqui pra todo mundo saber, todo mundo conseguir ouvir esse não é o primeiro vídeo do canal esse é, eu acho que vai ser o terceiro ou quarto vídeo do canal, mas é o primeiro que eu estou gravando em 2016 então é o que eu tô gravando em 2016 sei qual que é a conclusão que eu queria dizer agora, isso gente então beijo, tchau eu tô brincando, tô brincando. E, realmente eu não sei o que falar, eu escrevo o roteiro aqui que eu não sei o que falar A minha programação Programação Do meu canal Que eu vou postar vídeo Essas coisas É que eu vou, vou postar mais dois vídeos Uma é de perguntas Um tipo, spoiler Que eu vou soltar agora É que eu tô vestida de Minions E assim, entre aspas, né? Que eu tô com uma jaqueta de Minions lá Que eu fiz lá Que eu vou explicar lá Foi poucas Mas eu respondi algumas perguntas e, Alguma pergunta Se você quer falar ah, tá então, de faz alguma coisa assim Tipo, que Tad Responde algumas perguntas minhas. Só colocar aqui no comentário Que eu vou tá lendo E eu vou estar tá respondendo Nos próximos Próximo vídeo, ou eu vou juntando, acumulando e. Mas eu nunca vou deixar de responder você, então. E tem esse vídeo de resposta, pergunta, resposta, as coisas e tal. E também tem um vlog que eu vou soltar sobre o meu Natal. Eu não, não filmei meu ano novo, mas eu filmei meu Natal e comemorei o Natal, mas tudo bem. <risos> mas eu filmei alguns lugares, assim, que eu fui nessa época até o Natal. Então, eu vou soltar aí pra vocês. Desculpem também pelo vlog do balão, porque eu tô com uma voz muito horrível lá. Eu sei, eu gravei assim, eu tentei fazer um algo que fosse legal, mas não deu certo. Era melhor eu não ter colocado meu áudio. Ah, e esses vídeos que eu vou postar vai ser depois desse daqui, porque esse daqui é um vídeo de aviso, então vocês devem estar falando, não, é verdade, Solta aqueles dois lá e depois você solta esse daqui Não, eu não vou soltar aqueles Primeiro eu vou soltar esse, porque esse eu vou estar explicando Eu vou estar falando um pouco concluído isso, que é que eu, vou post... eu postei agora Esse daqui, que agora você está assistindo E os outros dois vídeos, que é do ano passado Eu vou postar depois Eu acho que deu pra entender, mais ou menos Então só pra deixar avisado que Se a gravação tiver ruim <risos> É porque, né, foi ano passado E isso que eu queria falar Eu pretendo mudar muito, assim, meu jeito, meu... Esse jeito aqui, esse jeito mesmo, tipo, de falar baixo, de ficar meio tímida na frente da câmera Muitas pessoas falam que, é verdade, isso é normal ficar tímido na frente da câmera Depois com o tempo você vai acostumando, depois você vai falando, falando, falando E nunca mais acaba Eu ainda não me acostumei Essa é a real verdade E é isso que eu quero fazer, melhorar a qualidade, o meu jeito, o áudio também Agora eu tô com o microfone ali, mas eu não sei se vai dar certo, não sei se vai gravar E eu vou ver se melhor <risos> com microfone ou melhor sem microfone Muitas pessoas preferem microfone, mas eu não sei se esse microfone que eu comprei novo é bom E eu tô testando bastante coisa também, editor, eu ainda edito no Movie Maker, mas eu quero avançar Eu queria na verdade iMovie, mas como eu não tenho computador da Mac, né? Eu vou tentar editar assim nesses editores porque, porque eles têm muitas coisas melhores Por exemplo, o zoom Esse zoom aqui, eu tô dando agora com um o meu passo assim Eu dei um passo pra frente, dei zoom Porque no Movie Maker não dá pra dar zoom Eu já tentei, de tudo, até procurei então, Quem sabe dar zoom no Movie Maker me ensina, por favor Porque eu não sei se você cortar, mas nem dá pra cortar Dá pra colocar duas imagens assim Entende? não dá pra fazer muita coisa E eu quero muitas edições no meu vídeo eu acho legal, né? E uma explosão, assim, puff, nada assim, seria legal Não um cortagem E aí coloca a explosão e depois corta E volta no vídeo de novo, tipo agora Não. Enfim, porque eu fiz isso Então é isso, gente, eu quero melhorar muito mais Tipo, nesse 2016, tomara que eu... Assim, uma ajudinha assim que eu queria muito de vocês. Vocês devem estar se perguntando: por é que que você tá falando essas coisas de sound, de áudio, de qualidade? De... Eu tô falando isso porque é para falar para vocês, avisar para vocês, para vocês prestarem atenção nessas coisas, porque eu quero que vocês falam para mim se tá bom ou não. Então comente aqui se tá bom ou não. Então, eu vou é, vendo isso com o tempo e eu vou melhorando a qualidade, assim, sei, sabe? Pra vocês se divertirem assistindo os meus vídeos. E seria muito legal se vocês ajudassem, assim, comentando pra mim, falando. E outra coisa que eu queria falar sobre a criatividade. Pois é, minha criatividade. Viu? Até eu não consigo falar direito. É, mas a minha criatividade aqui no vídeo, aqui no canal, está acabando. Tum-tum. Está muito forte Enfim. Eu queria que vocês, sei lá, comentassem Coisas pra eu fazer aqui no canal Que vocês gostem Querem aqui conteúdo, sabe É Minha meta desse ano é gravar algumas Gameplay, é, então eu queria saber sim, o que vocês gostam de assistir aqui no canal O que vocês gostam que eu faça O que vocês dão risada porque Do meu jeito eu sei que vocês não dão risada Porque eu sei que o meu jeito é sem graça é Chato, pá. Tá? Caramba Sei lá, o que vocês querem que eu poste aqui no canal O que vocês querem que eu grave Se vocês querem que eu grave um vlog Se vocês querem que eu grave como que é aqui no Japão Se vocês querem que eu faça pergunta e resposta Sei lá, essas coisas assim Então comenta aqui embaixo porque eu quero saber Eu quero saber a opinião de vocês, tá? E tô contando com vocês, tá? Não me nada Feliz Ano Novo pra vocês, eu não sei se eu desejo um Feliz Ano Novo no vídeo passado Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Dia da Páscoa, Feliz... Mas tudo de bom pra vocês nesse 2016, porque ó, ano começou já <risos> Vou voltar aqui com o meu chá, né, porque o chá de hoje, pra quem não sabe, quem tem a curiosidade de saber, qual chá que eu tô tomando assim, ó, ó Jasmine Aquela flor mesmo, sabe? E já tá gelado, acabei de colocar água quente e já tá gelado. E outra coisa também, olha, uma novidade, não sei se vocês sabem, não sei se vocês acompanham, que a é Sugirini voltou com E foi Tea Time. Ai, que legal. Então, ó, Sugirini, isso aqui é uma foto do meu Tea Time pra você, Do meu Olaf, da minha caneca de Olaf maravilhoso. Um beijo pra você Então eu tô muito feliz que ela voltou com o Tea for T Time. Porque T-Time aqui foi inspirado nesse Tea For T Time que ela faz. Nossa, e, e parece que meu cabelo assim, ó, tá coisado por causa da sombra. Mas não. É, esse foi o vídeo de hoje. espero que vocês tenham gostado. Esqueça de dar um polegarzão pra cima aqui embaixo. É, também se inscreva no canal pra você acompanhar, para você receber mais notícias, mais.. Vídeo lindo e maravilhoso que eu vou gravar pra vocês Não, tô brincando Um beijo, até o próximo vídeo, tá? meus gente, lindo e maravilhoso Me siga também nas redes sociais, tá? Não esquece, tô lá Enfim, gente, um beijo Até mais Beijo